Você está no canal Música do Brasil Vamos Musical o Brasil? E como faz tempo que eu não posto aqui no canal, né? É... é eu acabei não encontrando a minha a minha flauta, que dizer é, Aí eu só encontrei a escaleta Ela tá aqui Vamos ver se nós conseguimos tocar alguma música É... é Vamos falar um pouco também de escaleta e também não se esquece do Musical Brasil, deixar o like e se inscrever aí nesse botão vermelho ao lado do meu nome. Isso ajuda muito o seu apoio ao canal. E roda a vinheta, editor! Da vinheta é, Eu tinha falado que, eu não, que fazia tempo que eu não passava E eu não encontrei minha flauta Aí Hoje nós vamos só com a escaleta mesmo Vamos ver se nós conseguimos Tocar uma, algumas músicas é, ver, Falar um pouco de escaleta De música, né Enfim Também Não se esquece de deixar o like Se inscrever falar né que vamos tentar tocar alguma música falar um pouco de escaleta vamos falar um pouco da escaleta né a escaleta ela é um instrumento instrumento não lembro parece que é de percussão não lembro não Ah, instrumento de sopro instrumento de sopro é tem um instrumento de percussão que não parece ser um instrumento de percussão esqueci qual era mas, uma coisa que vocês não vão acreditar também, que você sabia que o piano é um instrumento de corda? É sério, o piano é um instrumento de corda. É, mas o teclado não, o meu é um instrumento, instrumento digital, é, instrumento eletrônico, não sei. É, esse daqui é um instrumento, um instrumento de sopro, é, parecido com a flauta, são semelhantes. Só que esse daqui é tipo o teclado que nós... O teclado que nós tocamos é Mas isso aqui é a sopa É tipo É pra fazer um do, re, mi, fa aqui Ó Mas se eu tentar tocar Ó Ó Do, re, mi, fa, fa Prê, prê, prê Do, re, mi, fa, fa Peraí, peraí, peraí. Assim. E, assim, ó. Ouviu algum barulho? Não, ficou silencioso, né? Então, como eu digo, é um instrumento só para a escaleta... Meio ruim pra gente que tem, tipo... É... Que, gente que não tem muito fôlego Tipo, problemas respiratórios Não é muito recomendado, não Porque tem que ter bastante fôlego Pra você poder tocar Tipo, se eu trocar quatro notas Que eu posso tocar muitas notas lá no... No teclado. Vamos ver na escaleta? Agora cinco. Peraí, peraí. Seis. Agora sete, peraí. Agora eu tapei um assim. Ah, Ouviu algum barulho? Não. Como eu digo, tem que bater bastante fôlego pra soprar. Aí você, tipo, toca uma, duas notas de uma vez Assim que é fácil Vamos ver, agora, como eu disse Vamos ver se nós conseguimos tocar alguma música é, Vamos ver é, se nós tocamos, tipo Vamos ver, peraí Pra nós não ter, com... para nós não para nós termos conteúdo nesse vídeo, é vamos tocar asa branca a vida de viajante. Não, vida de viajante, não bora. Só pra pra você mesmo e asa branca, que é muito fácil. É fácil. E também dia 8, 8 de janeiro foi aniversário do meu pai. É, por isso que eu lembrei de Parabéns para você e eu quis tocar para vocês. Vamos tocar agora. Esqueci qual era que eu queria tocar pra vocês. Que eu sei um pouquinho dessa música. Eu não lembro. Parece que. Ah, lembrei. Parece que é a Marcia No Pichau, aquela música de casamento. Ah! Se vocês gostaram de marcha no oficial Mas Eu acho que eu toquei direito, né Próximo vídeo Eu prometo que o próximo vídeo Vai ser do teclado Eu vou tocar teclado no próximo vídeo É... Se vocês quiserem também que eu toque teclado É... é, é, é se vocês quiserem, passar fazer também, né é, Comentar embaixo se embaixo é, se você quer que eu toque escaleta ou flauta, você comenta hashtag dupla 2. Se você quiser é, toca, que eu toque teclado, você bota hashtag tô sozinho. Certo? É, é, não se esqueça de, de comentar aí embaixo se você quer teclado ou escaleta e flauta. Ou e também se esquece, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Vamos Musical ao Brasil. E tchau!